Nós um já passou o pejirão aqui, estamos pegando, nós vai aí fora pegar mais um, mas um... Mas ele vai é, Não, calma, calma, não, não, não, não emociona, cuzão, ó, cuzão, ó. Tá tá tá escuta, ele tá ele tá escuta Rende ele, rende tá ele, rende ele, rende ele ele, rendeu, rendeu, rendeu Tá, e você é otário, ele é otário, mano Ele reagiu, ele reagiu aqui Algema esse cara aí, passa o aqui, tá suave, tá suave. Vem, vem, vem, vem, vem, vem Sai pra fora, mano Bora, fala, mano